A vida é um sonho acordado, sonhos contam histórias, a vida é feita de histórias e essas histórias que eu conto são reflexões e o que eu estou refletindo recentemente é, é será que é possível a gente mudar a nossa realidade? A gente cria a realidade que a gente vive? Da área da, da Física, mas também da área da, da Espiritualidade, vão chegando para a gente algumas ideias de que a gente cria a nossa realidade. A gente vive aquilo que a gente pensa. A gente constrói as nossas experiências. E aí eu ando pesquisando essas, essas coisas pesquisando isso dentro de mim mesmo. Se for verdade, então vamos achar como é que isso acontece. E em cima disso, a gente tem algumas informações. Eu não sou da área, não sou especialista. Então, aliás, eu sou um especialista em generalidades. Como eu trabalho com as questões ambientais, a gente acaba conhecendo um pouco de cada coisa e, e pouca coisa um pouco mais profundamente. Mas então é um especialista em generalidades. Então eu vou ficar é, superficial nessa história porque nós vamos pegar só alguns elementos e posso estar equivocado nesses entendimentos. Mas aí quando a gente ouve... De um ramo relativamente novo da física, né, chamada física quântica, a gente ouve. Eu não vou me aprofundar porque né, muita besteira tem sido falada a respeito disso. Mas a, a gente ouve de um, um. a energia do ponto zero, que seria um campo de energia que permeia todo o universo. Então, você retira toda a matéria, deixa só o vácuo, mas o vácuo não está vazio, ele está repleto, preenchido de energia, e essa energia de quando em quando colapsa né, e, e se apresenta como matéria, então é sempre uma via de mão dupla. Einstein escreveu a equação, energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. O que significa que a partir de matéria você consegue energia. Isso deu a ideia né, da bomba atômica, que é isso que foi feito. Um punhado de energia armazenada ali no plutônio, urânio, em condições específicas. Essa energia, essa matéria é transformada, transmutada em energia, libera uma quantidade colossal de energia. E aí você tem a transformação de matéria em energia. E essa equação ela tem a volta também. Então é possível transformar energia em matéria. Quem faz isso, por exemplo, são as plantas, que pegam a energia do sol né, e utilizam essa energia para transformar no produto da fotossíntese. É o que a gente faz também, em certo sentido, com as nossas empresas, nossas indústrias. A gente pega a energia e transforma essa energia num outro produto. Então, matéria e energia são intercambiáveis. Ok. Como é que a gente pode trazer isso para o cotidiano? E como é que, eventualmente, a gente muda o nosso mundo a partir da mudança de pensamentos? Será que isso é possível? Porque a, a, a ideia é semelhante. É, eu estou falando, né, eu estou fazendo o ar vibrar. E aí, quando chega num anteparo, que é o microfone, ele capta essa vibração e transforma essa vibração numa onda eletromagnética que é comunicada para um outro lugar, né, chega até vocês. O aparelho está ali, transforma essa onda eletromagnética novamente em energia mecânica que faz vibrar uma membrana que produz o som que chega até a gente. É interessante pensar nisso, né? Então, a matéria, a palavra, influenciando por meio da energia o um mundo e criando o um mundo. Então, aí a gente pode pensar, e Deus disse, e faça-se a luz, e a luz se fez, e houve a criação. A palavra criando o um mundo material. Só um exemplo, né? De como é que a gente pode refletir essas coisas. Mas tem mais. Eu volto.